Um dos principais problemas na União Europeia é a falta de empregabilidade para os recém licenciados Hoje em dia os jovens sentem têm uma pressão gigante para se licenciarem, porque senão supostamente é quase impossível arranjarem um emprego e depois de o fazerem uh, cresce uma massa gigante de recém licenciados que não sabem para ir e que não têm oportunidades suficientes, nem postos de trabalho suficientes, para reaver o re dinheiro investido na sua La questione di cui dovrebbe occuparsi l'Europa è che molti ragazzi adesso pensano di andare all'estero, di andare in America, mentre qui in Europa ci sono delle cose che sono veramente belle e possono essere portate avanti. Quello che voglio che l'Europa faccia è portare avanti queste cose e renderle accessibili e renderle usufruibili da, da noi giovani. That's the main issue I believe. L'immigrazione, perché nonostante alcune persone non siano cittadini europei, comunque hanno il diritto ad essere aiutate. Uh, para mim eu acho que a União Europeia devia de incentivar vários ajudar os países a instalar energias renováveis e implantar ideias de maneira que podemos com esta poluição. What's the main deal uh, that you have uh, to deal with it? Yeah, it's Brexit. Right now we are living so much in a, uh, in a hot situation about uh, being separate here in England. And I can only see a really damaging thing for the future of every, anyone who wants to travel and uh, anyone who wants to share their culture to uh, the world. Na União, entanto, na União Europeia, um dos problemas é a falta de emprego em alguns países, o que leva a maioria da população jovem a emigrar, ou seja, o país de origem fica prejudicado, pois dá um crescimento da população e a mentalidade é baixo. Para mí Europa, como ex gran potencia y cuna, tiene el deber de organizar el resto de las naciones para afrontar los grandes problemas de este nuevo mundo, sea la desglaciación de los hielos, el hambre en África, etcétera, etc.